Galera, vocês já viram essa parada de pele artificial? É, pele pra treinamento e tal? Se liga o que esses caras fazem aqui, dá uma olhada. O Mark ele faz um trabalho sensacional com silicone que são essas mãos, esses braços, esses crânios que você usa para fazer tatuagem e treinar. Mark como você faz esse trabalho de silicone? Como você teve a ideia de ser isso? Somos expertos fazendo silicone, então temos que encontrar a fórmula perfecta para que a tinta agarre perfeitamente como se fosse piel natural. Perfeito. É uma peça... É pensada básicamente para el tatuador que la puedas poner en su estudio para mostrar eh, un trabajo muy extraño, sea, claro, un trabajo que sí. hace sensacional, no solo por foto, pero también por eh, una pieza como excelente, como si fuera un portfolio. Portfolio. Perfecto. Sí.